Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação, Vicente Fonseca. Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. Essa é mais uma edição do Extensão em Foco, o espaço do extensionista aqui na nossa rádio universitária. Conversando agora e a partir de hoje com alguns dos projetos que se destacaram no último salão de extensão, ocorrido dos dias 12 a 16 de setembro, lá no Campus do Vale. E a gente começa no programa de hoje tratando do projeto Laboratórios Abertos, que foi premiado como um dos melhores projetos de tertulhas do salão. Né? A ação que visa permitir o acesso de estudantes de ensino médio de baixa renda vinculados ao projeto Educacional Alternativa Cidadã aos laboratórios do Instituto de Física e do Instituto de Química da URGS, né? onde eles participam de aulas práticas de ciências. E para conversar com a gente sobre o projeto, a gente conta aqui com o Fabiano Bernardi, né, que é o coordenador, e a Fernanda Poleto, que é a vice-coordenadora do projeto Laboratórios Abertos. Fabiane e Fernanda, muito boa tarde. Boa, boa tarde. tarde. Uh, inicialmente, assim, quando a gente uh, lê a descrição dos objetivos do Laboratórios Abertos, né, a gente vê ali, uh, fala assim, contribuir para a desmistificação dos conteúdos de ciências. Uh, como é que se... Uh, Poderia explicar melhor como é que funciona essa questão da desmistificação? O que, que vocês querem dizer a respeito disso? Porque sempre a ciência é um assunto muitas vezes que é, acaba aparecendo um pouco né, inacessível para as pessoas. Isso, né? É exatamente esse é o ponto. Né? Um, a, a, a, a, a ciências é sempre visto pela, pelas pessoas em geral como algo inacessível, complicado e, e de difícil acesso. As pessoas acreditam que não conseguem não, ou, ou não tem capacidade para ser cientistas ou trabalhar com ciência de alguma forma, seja como cientista ou não. E a ideia do projeto é, é essa, né? É, dentre outros objetivos é também mostrar para pessoas de baixa renda, né é, em especial autodeclarados negros e pardos, que é, é possível né que as pessoas tenham tem essa possibilidade que ciência é algo legal e é algo que tá, uh, que eles têm acesso, né? Então uh, isso só para dar um exemplo a gente a gente percebe pela pelos relatos espontâneos dos alunos, né? Por exemplo a gente observa no, no no final não só desse ano mas dos outros anos também a gente observa os alunos escrevendo espontaneamente no final do projeto assim ah, eu é, eu achei que que ciência não era não era para mim que eu, não, que eu não tinha capacidade mas aí eu vi no projeto que na verdade os professores é, é gente como a gente é, é é que nem nós então a gente também pode ser cientista a gente também pode ser professor a gente também pode trabalhar com ciências né e eles demonstram esse eles demonstram otimismo no final do ano no final do projeto dizendo que é, o projeto encoraja ele eles né, a fazer alguns uh, cursos que de repente antes eles estavam com com, com certo medo. Né? Então, tira toda aquela mística de achar que é algo que eles não podem. E eles passam a acreditar que eles podem. Como é que funciona essa relação do Laboratórios Abertos com a Alternativa Cidadã? Bom, a, o Alternativa Cidadã ele é, ele é um projeto irmão do Laboratórios Abertos. Ele surgiu antes. Então, o Alternativa Cidadã né, é, é um projeto educacional que visa ajudar pessoas de baixa renda a, a se inserir na, na universidade, seja via é, reúne ou vestibular, ou, enfim, de alguma forma. E que não só isso, né, mas é um projeto educacional, é, é até mais amplo. Né, da... Posso te cortar? Sim. Começa de novo. Tu falou eu reúne, é Enem. Eu me atrapalhei. Então, é, o alternativa Cidadã, a ideia, é um projeto educacional que visa a, a ajudar pessoas de baixa renda na inclusão na universidade. Então, que eles possam entrar na universidade, eles dão aulas teóricas né, sobre diversas uh, disciplinas, né, para uh, para ajudar essas pessoas a entrar, seja via vestibular ou ENEM, ou etc., e o Laboratórios Abertos, o que a gente faz? A gente pega necessariamente, um dos pré-requisitos, né? necessariamente alunos do Alternativa Cidadã. Então, a questão da, da baixa renda já foi, uh, foi selecionada na Alternativa. Então, a gente pega alunos interessados do Alternativa Cidadã, necessariamente do Alternativa Cidadã, e e desses, desses, desses alunos alternativos cidadãs, a gente faz uma seleção então aí a gente coloca destina parte dessas vagas para alunos autodeclarados negros e pardos e é dessa forma que mas a diferença é importante ressaltar que a diferença é que no alternativo cidadão eles têm essas aulas teóricas né? e o laboratórios abertos é exatamente uma outra visão, é aulas práticas, é, experimentos didáticos de física e de química. A busca pela alternativa cidadã uh, também se deve, né, em função de provavelmente esses alunos não terem tido, talvez no ensino médio fundamental, um acesso maior às aulas práticas e teóricas de ciências. Seria mais ou menos essa a, a, o propósito? É, na verdade, além disso, tem uma questão histórica. né é, Tanto o Fabiano quanto, quanto eu, quando éramos alunos de pós-graduação, nós contribuímos com a Alternativa Cidadã, nós demos aulas, o Fabiano de Física e eu de Química, e na época nós sentimos que, por serem disciplinas muito abstratas para esses alunos, porque eles sentiam que estava muito distante da vida deles, faltava o aspecto prático. Então, quando o Fabiano é, retornou para a URGS como professor do Instituto de Física e eu como professora do Instituto de Química, nós conversamos, e achamos que poderíamos fazer diferença para essas pessoas de uma maneira diferente, que seria então trazê-los para a universidade, mas dessa vez para os laboratórios de ensino para aulas práticas, complementando aquilo que nós sentíamos falta naquela época e que eles também, e tem sido um sucesso. Como é que tem sido então a receptividade desses alunos ao, ao projeto? É, a gente divulga o projeto na aula inaugural do Alternativa Cidadã. E a aula inaugural, então, tem todos os alunos, a gente vai lá, explica como é um pouco o projeto e deixa um período para eles se inscreverem. E a, o número de inscritos é muito grande. Aí vem a primeira dificuldade, como selecionar, né? Então, a gente faz uma entrevista um por um e, bom, a gente tenta tenta fazer uma seleção baseada também naqueles critérios da, da de de, de cotas, né? Mas os alunos mesmo, eles eles gostam e começa a transmitir. aí Então, de repente, aquele que não foi selecionado vem, pede. Não, mas eu queria participar. Bom, mas não dá para dar mais uma vaguinha. Não, mas vai ter uma segunda chamada. E eles vêm e vêm de novo. E, então, eles, eles começam a transmitir. A receptividade é muito boa. E quais são os números de vagas por semestre? Sim, na verdade é por ano. Ai, por é ano. por ano. É por ano, e são 60 vagas. Né? E a gente tem, tem que selecionar 60 entre. Normalmente tem próximo de 150. Ah, então É uma difícil. É, sendo assim, é. que 70% nós reservamos para autodeclarados, negros ou partos. Isso. Então, é, é, é difícil, né? Não dá para. Infelizmente, não dá para. A, a gente gostaria de colocar os 150, mas não dá. O professor Fabiano trabalha desde 2014 no projeto, né? Uhum. O professor Fernando trabalha desde quando? Mesmo período. Mesmo período. Como é que tem de sido de a tempo. evolução de, nesses três anos? Como é que vocês notaram, nesses três anos, a evolução do laboratórios abertos? É interessante essa pergunta, porque justamente nesse ano nós estamos vendo os nossos primeiros ex-alunos como alunos da graduação. Eu mesma, como professora de primeiro semestre de curso de engenharias, eu tenho recebido ex-alunos nossos. Deve ser extremamente gratificante, é né? sensacional e ainda mais eles nos eles têm nos procurado para participar como professores do projeto Laboratórios Abertos. Então isso é a, a nosso grande prêmio. Acho que é o grande é, a, a grande motivação para tudo isso. Uh, quando a gente está no, no colégio, pelo menos na minha época era assim, acredito que ainda, né, agora vamos passar por uma série de reformas, infelizmente, mas... Uh... Na minha época, as ciências eram Física, Química e Biologia. Existe algum projeto de inserir o uh, um Instituto de Biologia, alguma coisa nesse sentido? Ou por enquanto está restrito a Física e Química? É, o, o, Teve um professor do Alternativa que que já falou com nós, né, da, da, da Biologia, que até já conversou com nós, mas é, ainda não tem nada concreto. Não dá para dizer que vai ter necessariamente ano que vem. Ele demonstrou interesse, mas uh, tem uma série de questões, né? então não tem nada definido ainda. Mas quem sabe a gente possa possa inserir. E o funcionamento das aulas, gente? Como é que a aula prática do laboratórios abertos para o ouvinte que não conhece, para o aluno que está interessado em de repente participar? Como é que como é que funciona? O aluno chega, como é que é aqui? Inicialmente, nós temos um treinamento obrigatório de segurança, porque afinal são laboratórios de ensino, mas eles implicam num risco mínimo, porém não inexistente. Então, é uma norma, né, do, em particular do Instituto de Química, uhum. e os alunos passam, então, por uma manhã de treinamento de segurança com o pessoal que costuma dar esse treinamento para os alunos de graduação, né, o nosso funcionário, o senhor Edson Schwartz, uhum. sempre faz uma palestra de segurança e nós também discutimos bastante com eles. Feito isso, eles se dirigem aos laboratórios, eles são divididos em turmas menores porque nós temos uma capacidade máxima e ela é limitada por o laboratório. E nos laboratórios de física, acho que o Fabiano pode explicar melhor é, na sequência, mas nos laboratórios de química, eles, antes de mais nada, antes de entrar nos laboratórios, eles precisam usar equipamentos de proteção individual, que nós fornecemos para eles. Para o ouvinte que não sabe o que é isso, jaleco, óculos de proteção, eles precisam estar com o cabelo preso, quem tem cabelo comprido, calça comprida, sapato fechado, tudo que nós exigimos dos alunos de graduação, nós exigimos deles. E eles têm, isso é bem importante pontuar, um acompanhamento muito próximo dos nossos alunos de graduação que fazem parte da equipe. Então, também tem esse aspecto de troca de saberes, né, envolvendo alunos de graduação da nossa universidade. é Na parte da física, então, é... A, a partir da física, as aulas são demonstrativas e as da química são, é, o, o aluno de fato faz o experimento. Então, por uma questão de estrutura mesmo, na química é subdividido o grupo de dois ou três alunos que eles fazem o experimento. É dada uma explicação e depois o aluno vai lá e faz o experimento. Na física, como são equipamentos em geral maiores, mais caros, você então não tem como ter de repente 15 equipamentos iguais, são equipamentos muito caros. Então a gente faz demonstrativo, né é, também são divididos em turmas menores, 15, 20 alunos, né e tu faz de forma demonstrativa esses experimentos, complementando o que é visto na parte teórica porque essa é a grande é importante do é importante o pro, falar do projeto né que é uma grande contribuição que eu acho que ele dá que é sair só da conta no, no quadro para ver o experimento ó sabe aquela equação lá ó, significa isso ó, é isso que está acontecendo é isso que vocês estão vendo então ajuda muito no, no entendimento queria uh, mais para a gente uh, encaminhar o um encerramento, con uh, conversar sobre o Salão de Extensão, a experiência de vocês, como é que foi nesse projeto, no, no, no evento, né? e se vocês imaginavam receber tamanho de destaque né o projeto recebeu no Salão. Não, na verdade, antes de mais nada, eu acho que tudo isso é, tem acontecido com sucesso, também é importante salientar, né devido a uma série de apoios que nós tivemos. Né? A gente não pode esquecer jamais o apoio do Instituto de Física, né, pela cedência do espaço, o Instituto de Química também, né, pela, pela cedência do espaço e doação de jalecos no início do projeto lá em 2014, quando nós não tínhamos nenhum recurso. A pró-reitoria de extensão, que também é, nos contemplou com recursos, o edital é, ProextMEC 2015 e 2016, nós fomos contemplados também. É, isso dois isso tem anos seguidos, Dois anos seguidos, isso tem nos ajudado bastante, né, porque afinal o, o projeto ele precisa de recursos para acontecer, então essa série de apoios foram fundamentais. E, sem dúvida nenhuma, né, os nossos alunos de graduação, eles são, digamos, o nosso ponto alto, né, e os grandes responsáveis por essa premiação, em particular o Thiago e o Alisson, que foram os escolhidos né, entre a equipe para apresentar o projeto, mas também todos os demais, porque afinal a tertúlia não é somente a apresentação, mas sim a discussão, e muitos dos nossos alunos colocaram, inclusive, as suas motivações para participar do projeto em função da sua situação social. Então, nós temos alunos de graduação de baixa renda que fazem parte da equipe, nós temos é, autodeclarados negros, pardos, né? Então, tudo isso eu acho que contribuiu muito para enriquecer a discussão e para nossa surpresa, então, nós sermos contemplados com com a mais alta premiação do Salão de Extensão. Ficamos, sem dúvida, muito felizes e muito gratos, então, a todo esse apoio que nós tivemos e a toda a nossa equipe, que é simplesmente sensacional. Fabiano Bernardi, professor do Instituto de Física, Fernanda Poleto, professora do Instituto de Química, coordenadores né, coordenador e vice, respectivamente, do projeto de extensão Laboratórios Abertos, muito obrigado pela participação aqui no Extensão obrigado. em Foco e obrigado. parabéns pela premiação e pelo trabalho que vocês realizam no Instituto de Física e no Instituto de Química. Obrigado. obrigado. Notícias da Extensão agora. A Pró-Reitoria de Extensão promove na próxima quarta-feira a nona edição do Diálogos da Extensão. O evento está marcado para as quatro e meia da tarde e tem como objetivo compartilhar e refletir acerca das questões da Extensão Universitária, Especialmente em seus aspectos acadêmicos e sociais Esta será a terceira edição de 2016 do Diálogos Uma das principais discussões em pauta será a respeito dos 10% de créditos de extensão Que devem constar nas grades curriculares dos graduandos do país O encontro é aberto à comunidade universitária E será realizada na sala Farium, no segundo andar do prédio da reitoria o Salão de Atos da URDS receberá na próxima quinta-feira o quinto concerto de 2016 do projeto Unimúsica. A apresentação de Vanessa Longoni, Gisele De Sante, Ramil e Karina Levitan está marcada para às 8 da noite. Na quarta-feira, as artistas concederão entrevista aberta na sala 2 do Salão de Atos, também às 8 da noite. A retirada de ingressos ocorrerá a partir de segunda-feira, das 9 da manhã às 8 da noite no mezanino do Salão de Atos. São permitidos dois ingressos por pessoa, os quais serão trocados por um livro em bom estado. Segue em cartaz até sábado, dia 15, a exposição Nilza Hertel, Experimentações Gráficas. A mostra é dedicada à obra da artista gaúcha, que foi professora de desenho e gravura do Instituto de Artes da URGS. A exposição tem curadoria de Helena Canaã e Maristela Salvatore, e a visitação pode ser feita de terça a sexta das 10 da manhã às 7 da noite e aos sábados das 11 da manhã às 6 da tarde, no Centro Cultural CE Érico Veríssimo, Rua dos Andradas, 1223. A entrada é gratuita. O Colégio de Aplicação recebe no dia 8 de outubro a quinta palestra do projeto de extensão Ciclo de Palestras para as Famílias no Aplicação 2016. Hércules Menezes, da FDRH, Instituto Inovação e Sistema Educacional Galileu, falará sobre as questões éticas na sociedade contemporânea. O objetivo do projeto é abrir espaço para reflexões presenciais e virtuais em torno de temas que envolvem infância e adolescência, por meio de trocas de experiências entre profissionais especializados e famílias. O encontro ocorre das 10 da manhã ao meio-dia e a entrada é franca.